E aí pessoal, tudo bem? Já começou a fazer seu investimento? Ainda não? Poxa, vem comigo aqui nesse vídeo Que eu vou investir hoje mil reais E você pode ver como que eu faço O que, que eu analiso Aprender com os meus erros ou meus acertos Mas antes Não deixa de clicar no botãozinho de gostei Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E compartilha com a família Com os amigos Bora pro vídeo Certo, pessoal, voltando aqui para a tela. Primeiro ponto que eu vou ver aqui, se eu tô em condição, minha vida tá estruturada para poder ingressar num novo objetivo aí de investimento, tá? Então eu tô utilizando aqui aquela planilha de controle financeiro. Vou deixar o link para esse vídeo onde eu tô explicando como usa, vai estar tá aqui em cima, tá certo? E deu tudo certo aqui, tô planejado aqui financeiramente. Eu vou utilizar outra planilha Essa daqui de gerenciamento de objetivo e controle de investimento Também o mo modelo de utilização dela vai estar tá aqui Em cima do vídeo, tá certo? Aqui eu defini um objetivo é, é, Razoável, por assim dizer Meu objetivo original é um milhão né? Mas quanto maior o objetivo, mais distante a gente fica né? Então vamos colocar um objetivo mais perto é. Opa. Pronto, 150 mil é, Vamos estipular ali uma renda mensal é, Vou colocar... Esse mês eu recebi um pouquinho mais Então vou deixar isso aqui Eu vou investir mil reais Eu já tinha alguns aportes ali Em cripto, em fundos imobiliários é, Em CDI Que eu até vou especificar aqui como PicPay né? É um dinheiro que eu não mexendo, então eu vou considerar como investimento porque ele está ali rendendo né, 105% do CDI. E o que, que eu vou é, definir aqui como meta? Eu quero chegar nesse objetivo tendo 40% alocado em renda internacional, em 30% nas variáveis e mais 30% aqui em renda fixa. Certo? Então a gente vê que eu tenho bastante alocado aqui no PicPay atualmente, um pouquinho em fundos imobiliários e um pouquinho de cripto, tá? Então antes da gente começar a investir, é importante a gente traçar o nosso objetivo. O que, que é o seu objetivo? O seu objetivo é só acumular um montante de dinheiro, ou você quer ter uma renda passiva, você quer só receber dividendos, Certo, Esse é o seu objetivo. Através do seu objetivo, você vai montar a sua carteira. Então, qual é o meu objetivo atualmente? Acumular um montante para depois investir em um tipo de renda passiva que me gere uma renda gradual. Agora, o que, que eu vou analisar aqui? Vamos, é, vamos vir aqui no, no investe. Eu já tenho esses, esses fundos imobiliários. E o que, que eu estou analisando quanto ao investimento de ações né, para renda variável eu não, não quero fundos imobiliários no momento etf eu também não vou alocar no momento porque é o brasil ele tá numa situação boa a ebovespa tá subindo o dólar tá caindo né é, os especialistas dizem que é um bom momento para investir nesses ativos né tanto no dólar por conta da sua queda que provavelmente vai subir no futuro e também a bolsa brasileira está valorizando, né? Mas eu vou investir é, em potência na Vale e por que na Vale, tá? Não é dica de investimento para você, tá bom? Você tem que fazer a sua própria análise para chegar nas suas conclusões para ver se compensa, tá certo? Eu tenho acompanhado o mercado e o que diz o mercado é que as commodities Estão ganhando valor aqui no Brasil, né? Por assim dizer, o Brasil está importando mais E isso está fazendo a nossa bolsa de valores subir, né? E aqui, a gente vê aqui no site da Infomoney Que a Vale está sendo recomendada Porque ela é exportadora de ferro né? O Brasil está exportando muito ferro, né? E a Vale é uma empresa estruturada, né? Que sempre pagou bons dividendos ela é forte nesse setor. A gente vê aqui, ó, o dividend yield de 16%, né? Mas não apenas pensando no dividendo que ela paga, se a gente colocar aqui ao longo de 5 anos, ela já teve um crescimento. Ela caiu em 2021, mas ela tá tornando a subir. Não é um momento tão adequado, por assim dizer, É pelo gráfico um momento bom para compra porque ela está atingindo ali uma máxima histórica que ela já atingiu e pode acontecer dela fazer um rebote ela bate aqui em cima e cai novamente porém devido à situação atual do mundo quanto à importação de commodities eu vou arriscar e comprar três ações aqui da Vale hoje o mercado está fechado então eu vou programar Vou colocar aqui o preço R$ 97,20, que foi o que estava fechado ali. Vou agendar a compra. Ele me deu uma mensagem aqui de saldo insuficiente, porque ainda não tem dinheiro na conta do Nuinvest, né? Mas ele vai cair na segunda-feira, então vai cair o dinheiro e ele vai comprar a ação da Vale. E a minha ordem foi emitida. Então, já vou colocar aqui na planilha de controle de investimento. Eu vou ter R$ 297, reais, vou arredondar para 298 investido em ações. Para a renda fixa, eu vou colocar mais 200 no PicPay. E por que eu vou colocar no PicPay? A gente vem aqui na opção de renda fixa do NuInvest, Tesouro Direto tá rendendo 11,41 e o CDB a gente tem opções de 13,50. Mas com um investimento mínimo de mil reais. E no momento eu não tenho esse valor disponível. Se a gente vir aqui no site do B3, a taxa de hoje está em 11,65. A gente vai abrir a calculadora, colocar 11,65 mais 5%, 12,23. Esse é o rendimento da carteira do PicPay. Que é 105% do CDI E a qualquer momento que eu precisar retirar Eu posso retirar daquela carteira sem problema Então por isso que eu vou manter Mais R$200 no PicPay Então de 500 vai para 700 E tá faltando aí R$500 R$500 reais. Reais para mim Distribuir em cripto Em câmbio direto Ou BDR Vou colocar em criptos e não vou comprar o dólar agora Porque eu sinto que o dólar ainda vai cair mais, tá bom? As criptomoedas estão subindo A bolsa do Brasil está subindo As criptos já tiveram a sua queda Então agora elas estão retomando a sua força Vindo aqui para o gráfico do Bitcoin ó, A gente vê que, eles, que o Bitcoin chegou ali a 69 mil dólares né? Aí ele caiu Com o estouro ali da, da informação da guerra Ele caiu Muita gente queria sacar seu dinheiro do banco. Não conseguiu. E o que salvou eles? Foi as criptomoedas. Quem tinha criptomoeda investida. Viu que ele te protege contra o seu governo e contra os outros. A gente vê aqui na tendência do gráfico que ele deu a queda. Tá? Ele chegou aqui numa numa linha aqui que ele travou. Não conseguiu passar. Subiu. Voltou. Quando ele caiu ele não passou a linha anterior, ele tornou subir e agora ele caiu e tá subindo de novo. Isso aqui significa que ele tá numa tendência de alta. Pra gente entender a tendência de alta e tendência de baixa é simples. A gente vê que quando ele tá com força de venda, as vendas fortes são sempre mais baixas do que as compras, que quando ele compra ele não chega ao topo anterior mas quando ele vende ele ultrapassa a mínima anterior e o contrário quando ele está numa tendência de alta ele tava aqui no chão, bateu no teto, voltou a cair, mas quando ele caiu ele não passou o chão anterior voltou a subir passando o teto anterior, caiu não passou o chão anterior voltou a subir, quebrando o teto anterior ele pode até dar uma queda aqui mas o que tudo indica é que ele vai tornar a subir e não apenas o gráfico, como eu falei mas o mercado me transmite essa informação de que a criptomoeda vai ter uma tendência de alta então eu vou investir aqui em Bitcoin vou voltar aqui para fazer a transferência eu transferi então 500 reais para minha conta da Binance. Certo? Então já fiz aqui o pedido de transferência, já fui lá no meu banco, coloquei os dados da Binance para fazer o Pix. Aqui é a chave do Pix da Binance. Eu tenho que colocar o valor exato daquilo que eu falei que eu vou transferir. Se eu colocar um valor diferente, nem que seja um centavo, o valor não cai. A gente aguarda um pouquinho chegar o valor aqui no site da Binance. Já caiu, ó, tá aqui. Eu vou clicar aqui em Trade, Converter do modo clássico, ou eu posso clicar aqui apenas em Converter. A diferença aqui é que eu posso definir o preço pelo qual eu vou comprar, então eu deixo agendado uma ordem de compra ou de venda. E aqui eu apenas digito o valor, seleciono a moeda antes, digito o valor, clico ali em pré-visualizar e converto. Mas você viu que eu, eu comprei apenas 250 reais, e eu vou mostrar por quê? Porque eu tenho observado uma outra moeda, vocês já devem ter visto ela aparecendo aqui, é a Titano A Titano eu já tive ela antes de começar o canal. Ela é uma cripto que diz pagar um rendimento fixo de 102 mil por cento ao ano. Apenas por você ter ela na sua carteira. Eu já tive ela antes, as criptomoedas titano que estavam na minha carteira, elas começaram a crescer, né, sozinhas. E quando eu comprei ela, eu, eu comprei 200 reais também, eu pude sacar dela depois de um mês ou dois, 900 reais. Então além do rendimento dela, por ela se multiplicar na minha carteira, eu tive uma ajuda da valorização dela no mercado. A gente vem aqui no gráfico, a gente vê que ela custou, ela iniciou custando ali uns 18 centavos, ela subiu para 50, caiu. Quando ela caiu aqui, eu comprei mais ou menos por aqui, é, 50 centavos. Eu pude vender aqui em cima aqui nos 90 centavos. Agora você vê que ela não chegou mais, é, cair passados 50 centavos, tá? Ela vem se mantendo. O que deu força para ela se manter? acima dos, dos 70 centavos foi além do aumento da popularidade por conta desse tipo de projeto né que aumenta sozinho e que, mesmo eles dizem né que você coloca ali mil dólares no final do ano você vai ter um milhão de dólares e como que eles fazem isso basicamente você compra essa criptomoeda titano tá é ela tem definida uma taxa um tanto quanto alta para compra e para venda mais ainda na venda tá porém essa taxa que você paga alta e todas as outras pessoas pagam que volta para a carteira da criptomoeda eles queimam o que é queimar é destruir eles destroem uma parte dessa criptomoeda para fazer com que o preço dela se mantenha porque existe esse processo porque se Criptomoeda vai lançando, lançando, lançando E isso igual a nossa moeda de papel Se o Bolsonaro fica imprimindo, imprimindo, imprimindo reais né? A nossa moeda perde o valor Da mesma forma que a criptomoeda Se só eu ter ela na carteira Começa a aumentar, aumentar, aumentar A tendência é que quanto mais aumenta O número de criptomoedas Menos cada criptomoeda vai valer Porém com esse processo de queima eles destroem as criptomoedas para fazer com que o valor se mantenha. Qual que é o risco aqui nesse projeto? O risco, por exemplo, seria o criador do projeto desistir. E todo esse montante que a gente deixou investido, a gente perder ele. Seja por uma desvalorização por conta da falta de manutenção, de atualização, dessa queima de criptomoedas mas o que deu força para ela se manter e parar de cair foi essa auditoria aqui da certic, que é, basicamente está dizendo que quando você vê outras criptomoedas com esse certificado aqui certic, significa que ela passou por uma auditoria para ver se aquela moeda possui algum nível de segurança se os códigos ali do contrato não são códigos que vão, por exemplo, roubar a sua carteira ou transferir moedas sem você saber mas o que ele tá falando aqui na certi que quando a gente vê é que tudo aquilo que tá sendo dito no site de fato está acontecendo é é verdade mesmo agora mais uma vez você não pode considerar isso aqui como uma dica de investimento que você tipo assim ah fulano falou pessoa ali é, disse que é bom a empresa lá disse que é bom então eu vou colocar e aí dá alguma coisa errada, você tem que saber que não adianta culpar os outros. Você tem que agir com a certeza daquilo que você está fazendo. Porque isso é responsabilidade totalmente sua. E eu vou investir aqui, mas eu não vou investir mil dólares. Eu vou investir 250 reais. Porque como eu falei, eu já tinha feito um investimento semelhante. Tive um bom resultado. E vou fazer de novo porque eu tive um bom histórico com essa criptomoeda quanto ao pagamento dela, né? Então, para fazer isso, como que eu vou fazer? Eu tenho que mandar aqueles 250 reais para minha carteira Metamask, e para fazer isso, eu tenho que mandar em forma de BNB. Então, eu vou fazer uma conversão. Vou ver aqui no método clássico dessa vez, esse lado direito aqui, eu vou clicar em BNB, pesquisar BRL. Apareceu aqui, ó, localizei Cliquei tá selecionado Um BNB tá custando R$ 2.074 reais. Aqui embaixo, eu vou Puxar aqui até o final Vou clicar em comprar BNB A ordem foi criada e foi preenchida na hora Eu já tenho os BNB na minha carteira Agora eu vou lá na carteira Visão geral Vou clicar aqui em saque Vou clicar em saque cripto Aqui eu vou clicar em entendi Seleciono a criptomoeda que eu tenho, que eu vou transferir, no caso é a BNB Aqui eu vou colocar o endereço da minha carteira Então eu vou abrir ali a minha MetaMask Vou copiar esse endereço, que é o endereço da minha carteira Ela já estando configurada com a rede da Binance, tá? Porque a MetaMask vem configurada com a rede Ethereum Aí você tem que fazer a configuração para outras redes para conseguir utilizar, aí depois de configurado, copia. Fala ali aonde você vai mandar. É só selecionar o valor que você vai mandar. Ele tem uma taxa para fazer saque. Tá bom, é, tanto no, no dinheiro real quanto nas criptomoedas possui uma taxa nas opções de saque. Tá, a opção de saque nas criptos variam de acordo com o horário. E a demanda: se tiver muita gente fazendo transação sobre essa cripto sobre essa rede, essa taxa aqui pode mudar. Então, às vezes, você vai ver aqui um, você vai ver o um mais aqui na frente. Entendeu? Então, ele sempre vai ter essa variação. Se a rede tiver sobrecarregada, a taxa vai ser maior para incentivar a pessoa a esperar outro horário. Mas aqui eu clico em saque. Eu vou confirmar que a minha carteira tem suporte para receber, porque se ela não tiver, eu vou perder essas criptomoedas. Ele vai me pedir para fazer um questionário, né? Para confirmar que eu tenho ciência dos riscos, né? É... quanto à movimentação de criptos. Mais uma vez, continuar. Você vê que tem muitos passos de segurança, né? Muitas travas, né? Aqui ele vai me pedir o código por telefone, o código por e-mail. Então agora eu vou continuar. Ele vai me dar essa mensagem que pode levar 12 horas para concluir mas geralmente acontece antes. A gente pode confirmar tanto aqui na, na página que ele vai abrir da, da Binance quanto na MetaMask, né? Ó, a gente vê aqui que já caiu MetaMask, aqui ainda não terminou. Entendeu? Agora que eu vou fazer, eu vou vir aqui para o site da Titano colocar em bui titano vai mandar para o site da pancake swap que é uma outra criptomoeda mas esse site serve para fazer essas transações tá e criptos e velho que ele já definiu uma taxa de 22 para fazer essa transação primeiro eu tenho que conectar a minha carteira eu vou clicar aqui em cima metamask Aí a PancakeSwap vai querer se conectar à sua carteira para fazer essa transação. A gente pode aceitar. Ela já vai mostrar ali, vai identificar o quanto que eu tenho, né? Só que eu vou transferir um pouquinho menos, vou colocar aqui 0,09. Clicar em swap, confirmar. Ele vai pedir a confirmação dentro da carteira. Vai informar aqui as taxas, né? estão sendo cobrados, se eu confirmo Enviou a transação para a rede, a rede vai validar essa transação. Quando for concluído vai me aparecer aqui, ó, a própria MetaMask já falou apareceu aqui no site da Pankepap. Eu posso abrir a minha carteira, o BNB foi descontado e agora é só baixar aqui eu tenho 198 Titanos Então esse Titano ali eu não mexo com ele, entendeu? É, você vê que é uma uma criptomoeda assim de longo prazo, tá? A gente pode fazer uma simulação, ó, clicando aqui em abrir o aplicativo Não preciso aqui conectar nesse caso Conecta no site sempre que for assim realmente assim, necessário, tá? Por questão de segurança Aí eu venho aqui na calculadora Aí a gente pode brincar aqui, se a gente tivesse um titano Por um ano ele viraria 962 titanos. Seria equivalente a 106 dólares 166 dólares Como eu tenho 198 titanos Em um ano eu vou ter o equivalente A 190.584 titanos Que convertido em dólar dá 32.928 Aí a gente abre ali a cotação do dólar Coloco aqui 32,928, seria o equivalente a 153 mil reais no final do ano. Se a moeda valorizar, esse valor vai ser maior. E também esperamos que o projeto não quebre né, para a gente conseguir atingir a nossa meta. Então esse foi o vídeo de hoje. Você viu aí várias análises né, para fazer o investimento, investir em algumas áreas bem diferenciadas. Se você gostou, clica no botãozinho de gostei aqui. Não deixa de se inscrever no canal aqui. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.